Senhoras e senhores, chegamos mais uma vez com o um Game Retro. E olha quem tá aqui, já tomando Aê. um cafezinho oh. na caneca do gordinho. Isso. Márcio Tadeu, tá o homem multiplataforma. Falando é. no show? É, dois Tadeu tá e um tá dando. Pronto, roda a vinheta pra depois, vai. Querido, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, viu? É um pra... Um, um Tadeu... Um... Não, um Tadeu e Deus está dando, que pode ser você. Pode. Não é isso? É, meu filho. Tem que ter mas alguém para fazer pra o meio de campo, exatamente. Diga o seguinte. Fala, pergunta. Nome completo. Márcio Tadeu de Lima. RG. RG1178869. <risos> CPF não nosso, vamos fazer compro Pessoa, Márcio? Mas... Eu sou paraibano de João Pessoa. João Pessoa, nasci na maternidade de Cândido da Varga, é isso, ali né? na Vinda Corema. Tu é novo, né? Eu sou, eu tô liberando, fiz agora, dia 3 de abril, 2, 5.2, 52 anos. Só? Graças a Deus, tô me sentindo um menino. Corpinho de 40, é. estragado, <risos> né? Mas diga pra mim, Márcio, como é que tá os projetos? Então. Tô sabendo que você escolheu o time, vamos jogar futebol hoje. Opa, futebol, opa. que eles que sabem jogar. Isso, é o que eu gosto. Tô sabendo que você Sim. tá vindo aí com... Vários projetos, tem monólogo, tem filme, tem, tem, tem tudo. Tem, tem, tem. Eu, a, a, gente, a gente teve a, o privilégio Sim. de receber um convite agora, inclusive por isso que estamos aqui João Pessoa, para gravar um remake hum. do antigo Festa na Roça. Ah. Fazendo a junção aí com, na Rota do Forró. Sim. E aí uma honra e um privilégio de estar reencontrando o Edilson Alves, a Mônica Macedo. Olha aí, tu quer bola, quer campo, quer o quê? Eu vou querer campo. Sim. Ah, Não a Edilson, Edilson Alves, Mônica Macedo, querido. É. Continua gente fina, porque... é. Vem cá, esse programa é por isso, porque tu fica me entrevistando e tu vai jogando ali, eu não vejo nada, a não me consegue. A proposta é rato eu tô rogando. Ah, né? agora isso. Não, Mônica Macedo e Edilson, é a gente tem uma história muito boa, grande, de, de, de, de parceiro aí na televisão. Ei, você pegou terra... aqui, ó. De... Pegou <risos> cá, Pra tua direita. É por isso que eu tava achando uma, coisa, uma <risos> coisa estranha aqui. Isso, vamos lá, vamos lá, Sim. meu filho. Isso, vai lá. Ó, agora vai. Olha. Olha! Isso, esse escanteio. Vai. Hum. Eu, fecha na roça era bom. Fecha na roça era maravilhoso. Uhum. O, o jargão do famoso, mas goi não, padinho. Oh, tá voltando aí, aí. pra alegria de muita gente. Tá viu? voltando. E aí você aqui, eu não chuto, não. Lá ah, descantei, eu... amor. Mas, cara, mas começou como, Nanó? No... Eu no comecei andando a... em, direção é. a, em direção a, a algum aqui. canto. Peraí. Ba... Ih, bicho, é isso aí. agora, vai, chuta Vai, aí. na vida artística. Não, na vida artística eu comecei aos 15 anos de idade na escola. Eu não queria estudar, comecei fazendo graça. Porque tu sabe que todo gordinho é engraçado por natureza. Você nunca vai ver um gordinho triste. É. A não ser quando passa a hora de comer. Fora disso. Então eu comecei a me destacar no, no, na escola. Sim. E aí isso foi me dando uma vontade de cada vez mais buscar aprimorar é, isso que o pessoal dizia que era talento, que eu não sabia. Sim. E daí tudo começou na escola, né? que às vezes o pessoal fala, ah, é negócio de teatro de escola, não. A escola é fundamental na vida de qualquer pessoa que quer galgar qualquer espaço aí, qualquer carreira na vida. Então eu comecei na escola. Aí depois veio um curso na Fundação Espaço Cultural. O Roberto Catacho não morreu ainda, não, né? Não, graças não, a Não dizer tá de vivo memória, aqui. então graças é. a Deus. A <risos> Roberto Cartachi, meu mestre. É, o é, é, é, Roberto Catacho. Tá vivo. Tá vivo, ah. graças a Deus. Acaba bom que eu gosto, que eu aprendi muito do que eu sou com o Roberto, com o Luiz Carlos Machado, com o Luiz Cândido. Eu pensei é. dizer, eu, preciso, eu preciso dizer que aprendi muito com o Paulo Pontes. <risos> Não, não, não, não, não. Então, assim, essas pessoas foram importantes e fundamentais no meu início de carreira. Uhum. O, o Roberto, o do, do domingo César em Memória, o Luiz Carlos Cando Machado. Opa! Isso. E, e aí, depois de quase 15, 20 anos de estrada, veio essa oportunidade maravilhosa em 2005, que foi um teste na Rede Globo de Televisão, ah, e que esperado. a gente. E os bons jogos pra fora. errado, vai. É, e. E a gente fez isso. como teste. foi essa história pra tu chegar lá na Plim, Plim pra fazer novela, hein? Então, um teste que houve na Fundação Espaço Cultural, dois é. diretores maravilhosos, e eu recebi o maior incentivo de dois amigos que hum. eu encontrei no caminho quando tava indo fazer o teste. Tu tá indo pra onde? Só para eu tô indo fazer o um teste. Tem dois diretores da Globo aí no Espaço Cultural. É, é. Tu vai fazer o que lá? Tu não tem nem pinta de galão. Do Goma não tem nem pinta quanto mais de galão. Galã. Mas fui, acreditei, né? Mesmo sem pinta, fui. E graças a Deus, eu tô aí há 13 anos e eles aqui mas me tá assistindo. Tá, velho, ah, é, vamos chutar tá né? isso. Isso que é bom, né? A e... fez quantas novelas, Márcio? São três novelas, né? Inclusive, na, uma, a primeira das sete, depois uma das nove e, por último, agora, das seis. Tem uma minissérie também e tem... Isso, Isso né? -me, galera. É. agarre. E, e tem uma, uma minissérie hum. e, e eu fiz três meses de desonra total, né? Isso. Então, assim, estamos nos preparando aí para um novo projeto em 2019. Enquanto não vem a próxima novela, a gente está viajando com o show. Qual é o nome do show? É, humor de Férias com o Mastadeu, né? a gente faz alguns personagens já conhecidos, do grande público e... Calma meu filho, faz a gol, né? Olha, ah. tá vendo aí? E como foi que surgiu um dos personagens mais marcantes do Mastadeu, que é o Batião? O ba e... Batião. E o Batião, Batião ele e... nasce depois do... do. Oh, e aí meu filho, É, é bora! Ai. Entra com o bolo e tudo! <risos> Ah, que programa bom, acaba cabo ganhador se divertindo. Presta atenção. Vai, Diz. É, o Baby Gordurinha nasceu do, de, um, de um espetáculo de Mauro Raja, é, é, a Mente é Capta. E da, do, do Baby Gordurinha veio o Bastião Tapado. Que foi assim: eu estava fazendo um curso de cal junto com Edilson Alves e Mônica Macedo. Sim. E aí eu fiz um, um personagem lá, o Edilson. Pô, vamos levar esse personagem para televisão? Que aí eu levei para a Hora do Chibata. A Hora do Chibata. O um Baby gordurinha depois veio a ideia de, de surgir um personagem para o Festa na Roça, e aí a gente, do Baby gordurinha só fez ele crescer um pouquinho mais e criou o Bastião Tapado, entendeu? Não, defenda aí, isso. Uhum. Então o programa ficou mais de, acho que seis, sete anos no ar, com esse bordão aí, e o, o coronel pegando no pé do, do, do Bastião Tapado. E você vê uma coisa que já faz mais de 10 anos que tá fora do ar. Eu tive que fazer um show agora em Alagoa Grande. Sim. E o pessoal lá só falava no Magô, não, Magô, Padinha. não, Padinha. E no Coronel, e na Nega. Viu? Você chegou, eu, eu, eu, eu lembro. Gol! Eu posso me divertir! Mas, rapaz, é a primeira vez! a Primeira vez! Eu, nunca, eu sempre perco pra meu filho isso aí. Levanta, gol teu. Rapaz, meu amigo. E eu aqui concentrado na entrevista e coisa. Tudo tu deixou, não foi? Não, eu não deixei, deixei Não, deixou. Não, eu não tô pra perder é aqui. Vera... Eu tava pensando numa pergunta. Escuta. Então, fala. Eu assisti, eu cheguei a assistir vovó, viu a uva. Isso, fiz. Mas você, você apareceu também, fazia também. Eu fazia, eu fazia o Jar. Eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu fazia o Jarbas. Rapaz, me Que era o professor é. de Química do Tina cientista Era contra tracinato, né? O Edinaldo dos Gigas. Cara, é um papo. E com o Gilson Alves. Então, para mim, eu digo assim: que eu considero, eu sempre considerei o Edinaldo um Chaplin paraibano. O, cara o, Edinaldo é de uma, o Edinaldo era de uma sensibilidade artística e outra coisa, viu? Oh, isso, isso, que segura é aí, isso, isso, segura aí. E eu aprendi muito com o Edinaldo, alguns bordões, algumas coisas. Que Sim, era na esquina e... TV o Norte, né? Era, que ele fazia o sábado de graça. Era. É, não era de graça não, a gente recebia pra fazer. É foi muito Mas, era... <risos> Mas era muito legal. Cara, eu, a minha escola aqui, Ednaldo do Egito, Fernando Teixeira, Fernando tá é, Teixeira, viu? Ah, graças tá, a Deus. Esse tá. pessoal tem muito ainda ensinar. Essa história dele tá viva, porque a gente tava fazendo as contas que a gente não <risos> viu. Tá, um tá bem. Buquê, já tem um, um, um elenco bom. lá um elenco grande. Lá, lá, lá em cima, o, né? o último agora foi Cristóvão, né? <risos> é, Cristóvão foi para pegar no pé do Ednaldo, que ele nunca vi. Era um encarno, né? Nunca um encarno né? um era. É. Eu, então, assim, é, essa é a minha escola aqui. O Edinaldo, o Cristóvão Tadeu, o Shaolin. Passando tempo, Malavá, para não fazer igual a Sim, perda. ah, tá. Vamos Sim. Lá, agora vai. Agora você vai. Vai. vai. Chegou a trabalhar com o Shaolin, Márcio? Não, o Shaolin a gente tem a oportunidade de, de conversar, de conhecer, trocar ideias, experiência, mas nunca. É Ou... Isso, para fora. É. Trabalhar mesmo, atuar, não. Mas tive a oportunidade de, de beber naquela fonte e conversando, ouvindo, entendeu? É, é muito. E no, no, no, no teatro, o, o humor, hum. Mas tá com o monólogo? Não, eu estou me preparando para vir com o monólogo agora, entendeu? Eu quero vir com o monólogo agora. Rapaz, ah, estei errado. O monólogo vai estrear quando? O monólogo estreia em julho, no Rio de Janeiro, Sim. julho para agosto no Rio de Janeiro. E depois a gente é, viaja para São Paulo. E temos o, já um convite para fazer Portugal. Com o monólogo: Veredas de um Sertanejo. Olha baseado numa é história real. é a. Uma de uma pessoa, iluminador, um contra-regra, um histórico. Contra <risos> um você tá bem aqui, cara, com aqui, o seu Eu querido. O seu sim, mas, sim, mas eu que posso viajar, querido. Outro... Não, viaja, né? não. Nada me prende. não. Eu também né? viajo, nada me prende. não. Gol! Foi gol, foi gol, foi gol, gente, foi gol! Rapaz! Não, eu tô achando que tu tá deixando, cara. Eu não sei porque Pai. que tu tá achando não, isso. Não, eu, eu juro a tu que eu não tô deixando nada. Ah, não do é tu quando estou deixando. Meu Deus do céu, se pensa. Cara, que programa legal que Tem É direto? É. é meu é que... ah, eu não tô deixando, não, Tá mas... ah, não sério mesmo? Tô não. Cara, que bom, eu tô feliz. Que né? bom? Tá certo. <risos> é agora que ele vai começar. Não, ele tem, essa, ele tem essa tu ideia. Manda alguma direção, é a sua mesmo? É, direção da Madeleine Braga. Hum. O, te, o texto é nosso. O texto é nosso. Nosso não, sei dela. Porque é. Eu não estou no meio disso. E, e assim é baseado numa história real que a gente colheu no, no Alto Sertão Paraibano. Uhum. E eu... tem tudo para dar certo. A gente estreia no, no Rio, faz São Paulo e depois. Como eu falei, queremos ir pra Portugal. Agora em julho a gente começa a fazer chuta, um... Chute, querido, chute. Um... <risos> um filme, eu tô empolgado, ganho de dois, <risos> galera! Rapaz! Nunca aconteceu isso na minha vida, que coisa boa, gente! Agora chutei pra fora, ah, ah. sem graça. Aí, Fala. Portugal. Então, aí eu quero fazer uma temporadazinha em Portugal, se Deus quiser, que, que vai dar certo. A gente tá com uma, uma produtora só esperando o espetáculo estrear aqui no Rio, pra... Pra gente levar ele. Oxi! Isso! Chutei errado. Coisa boa. Onde é que chuta, hein? <risos> é na bola, vai na bola, cara. Aqui, ó. Isso, Bicicleta? Vai. É, meu ah, Rapaz, aqui. é muito amostrado. Márcio? Fala. Assim, eu sei que o Márcio já fez bastante espetáculo. Não, não, sai, sai, sai, sai. Baixando peça. <risos> tem uma que marcou, alguma que marcou. Peça. Rapaz, eu homólogo. fiz eu fiz lampião, vai ao inferno buscar Maria Bonita. Maria Bonita eu eu fiz é, rock monstro. Ah, é muita coisa pra eu lembrar assim. Mas assim, se vovô viu a ave, né? É, deixa eu ver aqui uma coisa que marcou, que eu gosto. Deixa eu ver. A Meta Capta, eu acho que foi porque foi tudo ali onde depois desse espetáculo começou pra mim televisão, entendeu? Tá, danado, só chega e chuta assim. É, onde tá que chuta, hein, Edson? E daí, onde é que chuta? Cara, é muito empolgante isso aqui. Você se Triângulo, concentrar. Triângulo é. Tá certo. E você se concentrar. A produção né? passou um toque aqui. Foi, né? Márcio é, das novelas. Aqui tu fez o padre. Avenida ah, Brasil. Tu foi bom, foi, foi na paz. Ah, tu um vivia um com Carminha. carro, com, com o o roubando tufão e foi <risos> um <e bom risos> sucesso porque foi um ícone pra mim, né? Porque foi. a novela não foi só sucesso no Brasil. Como na Europa, né? Ah, E o contra-assinar com a Diana Esteves. Ah, é um presentaço. Foi bom, cara. não foi? Foi demais. E E, e o padre era mala, né? O padre era mala. Ele roubava tufão junto com o Carminha, cara. Que negócio é esse? Vai! Agora! Isso, tem goleiro. Ah, traz ele, né? Tem goleiro, ele, meu Tá pensando o quê? Acabou é goleiro, o primeiro tempo. Vindo primeiro pra cá, pra Paraíba. Isso, fala. Voltando, faz na ponta aérea. Isso. É Rio, né? Tá no Rio. Tô no Rio, tô no Rio. no Rio. Já vai fazer o quê? 13 anos. Tem alguma coisa prevista pra cá, mas? No um espetáculo, vou trazer esse monólogo mesmo. Então, esse monólogo que a gente tá fazendo lá no... Aperta no... aí que eu já perdi. Foi, né? Foi. Esse monólogo que a gente tá fazendo, estreado no Rio, a gente quer trazer pra cá, entendeu? Hum. Essa, essa é a vontade, trazer pra cá ele. E não só pra cá, mas fazer também o, o, o interior da Paraíba, o brejo, que eu gosto muito, quando eu venho pra cá, mostrar a, as coisas que eu tenho feito. Ah, rapaz, tá galadinho, faz no bolinho. Ih! Cara, é muito massa esse programa, É, velho. né? É, eu sei. Doido. Eu tô perdendo? Eu sei. É muito mala, velho. Márcio, fala. nos shows, no teu show, Sim. tem muitas piadas, como é que é? É pesado, hein. É... Não, o meu tudo. show é um show, um show pra família, eu não gosto... Do... acho que tem espaço pra todo mundo aí, né? Tem humorista que gosta desses pedidos aí. Mais, né? É, eu respeito, é, o Monego e tal, mas eu, o meu humor é um humor mais... Isso, esse goleiro tá com tudo, viu? É um humor mais pra família, entendeu? Tem alguma história do piado que pode contar aqui pra gente? Só pra deixar o povo com gosto. Rapaz, eu, eu vou... Cara, eu queria contar, mas eu vou dizer, eu nunca pensei que você tá numa entrevista jogando empolgado porque tá ganhando de 2 a 0 e você se concentrar pra mas tu é contar bom. uma piada é, é fogo. Mas deixa eu ver o que é que me vem na cabeça aqui agora. Purtinha. Eu querendo fazer gol. É. é? <risos> e eu okay, ah, ah. A proposta é essa. É você não fazer gol, querido, viu? A proposta é essa, né? É. Não, eu gosto... Eu falo no meu show do que as pessoas perguntam, né? né Vende! Isso! Isso! Chuta que é isso? Não, mas não. é tempo de meta, porque eu chutei você... Gol all kick. É, Então, aí tá certo. Pode ser curtinho pra você ter. Não, eu gosto de abrir sempre o meu show falando uma coisa, porque as pessoas perguntam assim pra mim. Márcio, foi difícil chegar naquele grupo de televisão? E eu falo assim, não, difícil. Isso, goleiro, uh -huh. difícil foi. <risos> difícil foi? Asteré? Difícil Asteré? foi Asteré meu nascimento. Difícil foi meu nascimento. Porque eu não sei o que o médico estava vendo na hora que eu estava nascendo, Sim. mas ele olhou para a mamãe e disse, quer que eu continue? Aí a mamãe disse, já que tá vindo arranco. Você sabe que a gente vem um pouquinho mais forte. Ao mundo já, ah. sofre preconce... Ui, já sofre preconceito. Já sofre preconceito, cuidado. E eu sofri, vocês vão ver, eu tava na praia me bronzeando, a mãe vinha com o um menino, Pois o menino soltou a mão da mãe, hum. correu, pulou em cima de mim, gritou, mãe, aluga essa boia! Eu disse, menino, eu sou gente, ele disse, mãe, ela fala! E eu com medo que o menino procurasse. Oh, um... pai! E essa bola não entra! Caraca, eu não tava nem vendo, tá vendo aí? Pai! Sacando. Mas eu defendi, não foi? Foi, que Tá com a bola eu aí, defendi, né? Defendei. Defendei. Ótimo, graças Sim. a Deus. Qual é a piada de loura na história? Não, não, né? Essas coisas não, né? Não, eu não gosto, não. Assim, eu tinha uma amiga loura, muito loura. O que é isso? Calma, pá! Ah, você ah. Quer? Não! Sim, vem cá, sai daí. Isso. O que foi que houve? Lateral. a ah, sou foi eu. Na, né aí. É. Sim, vai tua amiga é muito loura. Sim, eu, te... <risos> eu encontrei com essa amiga loura. Ai, Ai isso, tá, oh, Vem cá, aí. Pra frente. Encontrei com ela na estação de queimadas do trauma. Hum. E eu falei, oxe loura, o que é que tu tá fazendo aqui? E ela disse, mas eu não tava engomando, aí o celular tocou, fui atender. Eu disse, mulher, uma a orelha, Rapaz, tudo bem. E a outra. Ela disse, eu não fui pedir socorro? E vai. Vai na eu, Se você tá querendo é me enrolar, eu aqui, leva vai. O gol. Cara, Márcio, que negócio massa, velho. Fala. satisfação ter você aqui. Eu tô perdendo, mas... Cara, eu tô feliz, não é nem pela entrevista. Eu tô feliz, porque pela primeira vez eu ganho num game de 2x0. Isso. E esse goleiro tá fazendo valer esses 2x0, viu? Márcio, redes sociais, Márcio? Instagram? Tem, é, quem quiser me seguir, daqui a pouco eu vou sair por aquela porta ali, ó. É, Exato. <risos> não, Márcio Tadeu, oficial, o meu Instagram. Sim. É, Márcio Tadeu, o meu... meu Facebook. Facebook, Facebook, né? É, Twitter não existe mais. Deixa eu ver mais o que é que... Ai, não, não, não, não, não, não, Tá, não Ih. passa, não, viu? Tem Tinder? É, não, não. <risos> não tem mesmo um tal de Tinder? Eu pensei que você ia me perguntar se eu tava casado, porque eu já fui casado três vezes, né? Não, vou perguntar, não, porque... Resolvi agora não mais casar, eu quero ficar solteiro agora. Sim, o fazer você pergunta pra tu? Tá é casado? Não quero mais casar. Não quero mais, quero ficar solteira é Resolveu isso, melhor... não. Melhor Resolvi, não, porque depois de, de, de três tentativas, meu amigo. Hoje mal com... bem-sucedidas? Não, bem-sucedidas. Bem -sucedidas. Bem -sucedidas. Bem -sucedidas. Acho que o amor, ele dura enquanto... Como é? Que seja eterno enquanto dure. É. <risos> né? Tem muita gente que não ama mais porque não endurece. Então assim, que seja eterno enquanto dure. Oi. Ai, goleiraço! Vai. Ai. <risos> Queridos e queridas... Márcio, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, cara. Viu? Bom demais. Isso aqui não é um programa não, é uma terapia. Agradecer hoje a Pepe que me veste hoje aí. no programa de hoje. Gostaram? Oh, parabéns, Pepe. Gostei, Estás? É Moda Surrada. É? Moda é. Surrada? Não esquece de ativar aí o sininho, se inscreve no canal, segue arroba. Fala. Ah, é Marcio Tadeu? É, também. É, é, é Mastadeu Oficial, arroba Mastadeu Oficial. E, Siga, pode seguir, pode me seguir. Facebook, Instagram? É Mastadeu. E você, tvdogordinho.com.br, no, no Instagram, meu Instagram, tvdogordinho.pb e arroba PragaTV. Pra você que fica em casa, um cheiro Márcio, obrigado. Se tiver de pessoa, não me procure, Um Ah, essa é a melhor Praga de ter em casa, essa aqui, ó. Tchau, <risos>